Boa tarde a todos, boa tarde a todas, eu sou a Marília, a gerente de projetos do grupo de usuários Wikimovimento Brasil, o WMP, e estamos hoje realizando a décima edição da oficina Wikimedia Educação, uh, contamos com a participação da Jenny Pereira, da Universidade de São Paulo, e da Fernanda Zucchi, da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu desde já aí agradeço a atenção e a participação delas. Uh, pessoal, gostaria de fazer uma dinâmica um pouco diferente uh, nesta décima oficina, já que chegamos, né, neste número tão redondo, é... Gostaria aqui de reservar alguns minutos uh, para sugestões de temas, de dinâmicas uh, que vocês tenham para os nossos encontros, lembrando que atualmente eles acontecem toda segunda, quarta-feira do mês, todos os meses, né? Então, eu deixo aqui uh, esse espaço aberto, caso alguém queira se pronunciar. Olá, Eva. É, caso contrário, seguimos em frente com o nosso evento hoje. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Levantar algum ponto? Um tema que gostaria de discutir aqui? Alguma sugestão de convidado? Se quiserem escrever também, vou dar um minutinho. Não? Lembrando, pessoal, que caso pensem em sugestões, uh, em formas de colaborar com as nossas oficinas Wikimedia Educação, uh, eu vou passar daqui a pouco alguns canais, além do e-mail, pelo qual vocês podem interagir e entrar em contato conosco, tá bom? Então, vou começar uh, fazendo a nossa apresentação de boas-vindas. Opa. Bom, acredito que todos consigam ver a minha tela, né? É, como eu falei, estamos aqui na nossa décima edição uh, das oficinas Wikimedia Educação, organizadas pelo grupo de usuários Wikimovimento Brasil, o WMB, com o apoio do Wikipedia in Education e Creative Commons Open Education também. É, hoje nós contamos com a participação da Gênero Pereira, que vai falar sobre o It Loves Earth, ela que atualmente é doutoranda em comportamento animal pela Universidade de São Paulo, e contamos também com a Fernanda Zucchi, que vai falar sobre saúde auditiva na Wikipédia, a partir de uma experiência realizada por ela no Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, novamente, sejam bem-vindas, voltem sempre, né, aqui para enriquecer o nosso debate sobre o uso das plataformas o na educação, e ao final, uh, aí, teremos uma discussão, uma roda de conversa, uma, desculpa, uma roda de perguntas e respostas, uma conversa, mas sintam se à vontade também para tirar dúvidas ao longo da apresentação da Janine e da Fernanda. Bom, uh, lembrando, né, que uh, no mês de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, até o final de, do ano, continuaremos com as nossas oficinas Wikimedia Educação, Uh, via Google Meet, uh, das 14 às 16. E os nossos objetivos aqui, eles incluem apresentar dados atualizados sobre os programas de educação. Eu vou passar os números do mês de maio, daqui a pouquinho para vocês, auxiliar profissionais da educação que utilizam as plataformas Wikimedia em sala de aula compartilhar experiências, incluindo desafios enfrentados na utilização de plataformas multimídia em sala de aula, sobretudo agora, né, em tempos de pandemia, onde o um ensino está se dando de maneira híbrida, ou em alguns casos 100% online, estimular a adoção de métodos alternativos de ensino, sobretudo utilizando as chamadas TICs, as Tecnologias da Informação e Comunicação, e também fomentar uma rede de apoio composta e voltada para os profissionais da educação, dando a voz a professores de diferentes disciplinas, faixas etárias e regiões do país. É, falando aqui, né, dessa questão de professores de diferentes locais, relembro que no final do mês passado lançamos o projeto Wiki Loves Bahia, uh, é um projeto que vislumbra né, uh, iniciativas Wiki e programas de educação em cidades do interior da Bahia, uh, que entendemos que merecem ter o seu conhecimento local, <risos> representado, devidamente representado, na Wikipédia, no no Wikimedia Commons e nas outras plataformas Wikimedia, então, como eu falei, né, das sugestões e tudo mais, caso vocês tenham sugestões de profissionais no Estado que trabalhem com a questão da educação caso vocês tenham sugestões também de temas que de alguma forma estejam relacionados com a proposta do Wikilóvis Bahia, por favor, não deixem de entrar em contato, interajam conosco nos canais que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, é, números atualizados no mês de maio, né? Uh, então, em azul, um pouco mais fechado, vocês veem o número, os números de abril, é, em um azul, em um verde, um pouco mais aberto aqui à direita, vocês veem uh, os números de maio. Contamos com 204 programas de educação, mais de 4 mil editores, uh, mais de 119 milhões de palavras adicionadas, mais de 303 mil referências adicionadas também, mais de 85 milhões de visualizações de artigos, 119 mil artigos editados, 65 mil artigos criados, 59 mil carregamentos no Wikimedia Commons e pretendemos continuar avançando ainda mais, uh, pretendo nos próximos meses trazer números cada vez mais promissores para vocês aqui parte desta rede de apoio. Bom, é, como eu falei, né? Vocês podem acompanhar as oficinas Unimed de Educação pela nossa página na Wikiversidade, mas também uh, pelo nosso canal no Slack para participar. Envie um e-mail para wmnobrasil.org. Wmnobrasil é, vocês também podem acompanhar iniciativas pelo Wikimedia Commons e pelo YouTube também. Uh, para contribuir com as oficinas Wikimedia Educação, né, uh, sugerindo palestrantes, temas ou novas formas de dinâmica, vocês podem fazer isso pelo link aqui do Google Docs, vocês podem assinar a página na Universidade, receber as informações atualizadas, vocês podem enviar um e-mail, de fato, para o wmnobrasil.org wmnobrasil com as suas considerações, ou vocês podem interagir no canal do Slack, que como eu falei agora há pouco, para é, participar dele, é só mandar um e-mail também para o wmnobrasil. Tá bom? É, então, para alguns recursos uh, que podem ajudar os professores e pesquisadores, aí editores recém-chegados à Wikipédia e às plataformas Wikimedia de maneira geral. Uh, nós temos a brochura Wikipédia de Aze, que este ano conta com uma edição revisada por nós aqui do Wikimovimento Brasil, o WMV, e também uh, temos vídeos tutoriais, uh, como criar uma conta Wiki, como usar a página de testes, como adicionar referências também, como carregar imagens no Wikimedia Commons, como utilizar as imagens do Commons na Wikipédia, entre outros, que podem ser utilizados também para a capacitação dos alunos que virão a, a realizar a atividade de UIC Educação proposta por vocês em sala de aula. Bom, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, de todas, não deixe de entrar em contato comigo, espero ansiosamente vocês em julho, apesar das férias escolares, aguardo vocês uh, na segunda quarta-feira do mês para a 11ª edição da Oficina Wikimédia uh, de Educação. E podem falar comigo por meio da minha página de usuário, wmp ou por e-mail, Brasil.org E não deixem também uh, aí de mandar mensagens no chat, ao longo dos nossos encontros, Uh, todas serão lidas e levadas em consideração, tá bom? Então, que tenhamos uma boa discussão. Agora, interrompendo o compartilhamento aqui, gostaria de convidar a Jenny para falar uh, sobre o Wikiloft Earth, a experiência dela, tanto do ponto de vista da organização e da uh, realização do, da iniciativa, quanto às é, percepções dela em relação às pessoas aí que contribuem para o concurso fotográfico. Então, passo a palavra, bem-vinda, Jane. Oi, Marília, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir corretamente? Claramente? Ouvimos sim. Ótimo. Então, eu gostaria de começar agradecendo o Wikimovimento Brasil, é sempre um prazer participando com vocês das atividades, eu sou uma voluntária recente, assim, né, eu tenho poucos anos de casa, mas eu sempre venho sendo convidada para participar das atividades em parceria com vocês, eu sempre tenho aprendido muito, então, muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre o concurso de fotografia, que nós estamos organizando mês. Bom, para começar, eu vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou a Jane Pereira, eu sou bióloga, mestre em ciência e atualmente vendi minha alma para a universidade e estou terminando o meu doutorado em comportamento animal. E o fato de eu ser uma pessoa muito interessada em natureza fez com que eu entrasse na UICI lutando por um espaço para divulgar as nossas belezas naturais. Né? De uma certa forma, eu, eu sinto um peso muito grande quando eu vejo matérias sobre... Quando eu vejo matérias e quando eu preso si, Matérias sobre desmatamento, sobre perda de biodiversidade. E eu acho que uma das formas pela qual a gente pode conservar esse... A nossa biodiversidade é através da fotografia. Então, eu e mais um grupo de voluntários da UIC, que formamos um, um grupo chamado foto.wic.br, nós compartilhamos dessa vontade de disponibilizar material sobre as nossas belezas naturais, sobre a nossa biodiversidade, e começamos a atuar nessa área. Inclusive, fazendo registros de não só patrimônio físico, né, natural, mas também cultural. Então, esse é o objetivo do nosso grupo. E usando principalmente a ferramenta como fotografia, como captura de imagem, vídeo, para disponibilizar na wiki, para que todas as pessoas tenham acesso. Porque, uma vez capturada a imagem, é, a gente não perde esse registro. Então, falando um pouquinho sobre o concurso de fotografia que nós estamos organizando este mês e que deve continuar até o final do mês, de julho, é o Week Loss Earth. É, Maria, eu posso compartilhar a tela com vocês? Claro, por favor, Janine. É, você quer ajuda para fazer isso? Aqui embaixo tem o um ícone uhum. apresentar agora. Então, com vocês um pouquinho da... da história do Itlófano. Bom, para começar, ele é um concurso internacional e ele vem sendo organizado nos últimos anos com a participação de diversos países, com o, cujo objetivo é fazer a captação de imagens de paisagens naturais desses países e disponibilizá-las na Wikimedia Commons, que é a nossa biblioteca livre. Esse concurso é organizado por diversos voluntários, grupos de voluntários, em parceria com a Fundação Wikimedia. E ele tende a dar uma certa liberdade para os participantes, então a gente tem a possibilidade de criar as próprias regras do concurso na etapa nacional. Então, esse concurso é dividido em duas etapas, nacional e internacional. A etapa nacional é quando um grupo de voluntários organiza dentro do seu país e disponibiliza é, as regras para a comunidade. E a etapa internacional, ela é desenvolvida em parceria com os voluntários. A gente define as regras durante o primeiro semestre do ano, e aí, as fotografias de todos os países podem participar, concorrer a prêmios. Esse ano, nós temos a participação de 34 países no Earth, que é ótimo, porque esses países, eles estão contribuindo, cada um com a sua própria forma de preservar a sua, a sua própria natureza, né? a, a sua herança... E aqui vocês podem ver aqui nesse mapa atualizado a participação desse país. Então, a gente tem uma boa distribuição, ainda não perfeita, mas muitas pessoas e muitos países estão participando do concurso esse ano, de 2021. E o Brasil. Pelo menos, nesses últimos dois anos, tem sido organizado pela equipe do Pop Então, nós temos uma lista, nós categorizamos todas as unidades de conservação do Brasil por estado, nós disponibilizamos essa lista para que os participantes possam submeter imagens. No último ano de 2020, nós tivemos a contribuição de mais de 6 mil fotografias das unidades de conservação do Brasil. Esse é um número surpreendente, porque nós não esperávamos atingir um valor tão alto, tanto que nós ficamos em quarto lugar entre os países participantes do We Earth de 2020. E nós ficamos muito felizes em saber que, mesmo durante a pandemia, sem a possibilidade de viajar, sem a possibilidade de ir até as unidades de conservação, nós tivemos muitas pessoas em casa que vasculharam seus HDs e compartilharam pedaços da sua história com a gente. Então, esses aqui que eu estou mostrando para você foram os vencedores da nossa etapa nacional de 2020. Então, nós tivemos lindas fotografias, lindas imagens de paisagens, de fauna, de flora, de, de momentos como o pôr do sol, feito por diversos participantes. E eu vou dizer que foi extremamente difícil essa escolha dos, das dez melhores fotografias. Nós passamos muito tempo discutindo com os jurados quais seriam as melhores fotografias para vencer esse concurso, até nós temos fechados nessas imagens. Em 2021, já começamos a organizar o concurso de fotografia. A novidade é que, este ano, nós temos três categorias. Paisagem, seres vivos e destruição ambiental. Por quê? Ano passado nós tivemos muitas fotografias focando aqui de ou de basicamente de duas opções, né? Ou de paisagens ou de fauna e flora. E nós gostamos de tantas imagens que nós queríamos a oportunidade de premiar mais do que aquelas que nós havíamos escolhido. Então vocês podem ver aqui que a fauna acabou dominando o nosso top 10 de fotografias. Mas as paisagens eram tão incríveis que nós achávamos, nós tivemos a conclusão de que elas mereciam uma categoria própria. E a destruição ambiental é uma forma de nós registrarmos o que está sendo perdido. É uma forma de nós denunciarmos o que está acontecendo também. Então, nós fazemos uso principalmente de redes sociais para fazer a divulgação do concurso, então plataformas como Instagram, Twitter e Facebook são o nosso principal meio de contato com os participantes, mas também existem matérias com revistas de viagens, de fotografia, nós temos um corpo de jurados que é extremamente ativo nessa divulgação, então nossos avaliadores, e vou aqui mostrar para vocês. São, em parte, fotógrafos de, de natureza ou diretores de fotografia, biólogos que trabalham em diversas áreas, desde zoologia até botânica. Nós temos pessoas que são especializadas nessa área e são apaixonadas pela natureza, julgando as fotografias que estarão disponíveis em 2021. Então, essa é a página que nós organizamos para esse ano. Então, aqui a gente tem dicas de como participar do concurso, é, sugestões de, de fotografias, essas aqui são as vencedoras do concurso internacional de 2020, que é para inspirar os nossos participantes. As regras e premiações do concurso, porque... Nós achamos que vale a pena as pessoas terem algo em retorno, por, ter, por estar apresentando esse material tão rico. As regras estão totalmente disponíveis na nossa página, né? as formas como as, as fotografias serão avaliadas, e vários exemplos de como as pessoas podem. O tipo de fotografia a gente está esperando. Então, fotografias de paisagens, vocês podem ver que a gente tem fotografias aéreas, ah, a gente tem fotografias férreas. A gente tem muitas imagens de fauna e flora, inclusive de fungos. A gente vê... Conselhos de perto, cogumelos são uma coisa mais linda que existe. A gente tem fotografias subaquáticas. Ano passado foi a primeira vez que nós abrimos essa categoria. né? Fotografias subaquáticas que registram também os seres que vivem embaixo da água. São fantásticas. Nós temos fotografias noturnas que, que fixam... Na paisagem, no céu, em organismos fluorescentes. Sempre útil é ter a estrutura de parques, de, dessas unidades de conservação. Então, qual é a estrutura desse local? É, qual é a forma de acessibilidade desse local? Às vezes, quando você vai fazer uma trilha, você fotografa só o final dela. né? Ah, é uma cachoeira, é um rio. Mas você não a gente não tem o hábito de fotografar o trajeto. isso é muito importante, porque para algumas pessoas que têm debilidade física, saber qual é a estrutura do local ajuda muito a ela se planejar. E as fotos de jornalismo cidadão, que são aquelas que denunciam poluição, desmatamento, são extremamente importantes, e este ano elas têm uma categoria apenas delas. O que eu posso adiantar para vocês, eu vou sair aqui da apresentação. O que eu posso adiantar para vocês é que 2020, quando nós organizamos o concurso pela primeira vez, foram muitos desafios que foram ultrapassados. Uh, apesar do grupo ser um grupo misto de voluntários, então todo mundo estava cedendo seu tempo para organizar o concurso, nós tivemos muitos desafios. Nós desbravamos uma área com a qual nós não estávamos acostumados, então, desde listas gigantescas de unidades de conservação, que os órgãos ambientais disponibilizavam, mas que não batiam, nós tivemos que ver caso por caso, checar na literatura, checar em documentos oficiais para ver quais são as unidades disponíveis, porque não, não é apenas unidades de conservação, nós temos diversas subcategorias, então, nós temos Áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, reservas, estações ecológicas, florestas nacionais ou locais. Então, existem várias subcategorias que são dadas em níveis de proteção diferente para essas unidades de conservação. O segundo, segundo desafio foi fazer com que as pessoas se interessassem por participar do concurso. Por quê? Nós sabemos que, durante a pandemia, a principal forma de comunicação tem sido online, né? Cada um está na sua residência, procurando se manter saudável, tentando manter o social, e as redes sociais se tornaram um, o que já era uma atividade grande, teve um boom e aumentou ainda mais. Então, como alcançar é, esses grupos? Principalmente na região norte, nós tivemos... Muita contribuição da região centro, sudeste, sul, mas a região norte do país, onde concentra-se a maior biodiversidade do país, foi a que teve a menor participação no concurso. Então, o porquê, hoje esse ano a gente está se perguntando justamente isso, o porquê de ter uma participação menor? por porquê que eles não enviaram mais fotografias das suas unidades de conservação? Não é por ausência de fauna, flora, de paisagens belíssimas. Isso eu posso garantir para vocês, mas a nossa forma de comunicação não alcançou essas pessoas? A forma como nós divulgamos não alcançou essas pessoas? Será que eles têm acesso limitado à tecnologia? Será que eles são menos participantes das, da comunidade da Wiki? Por exemplo, o nosso grupo tá, é formado por pessoas principalmente da região sudeste né? Então, a maioria dessas pessoas estão localizadas em São Paulo. De nós temos um em Belém do Pará, um no Sul, mas ainda assim, a maior parte está concentrada na região sudeste, de são, e principalmente em São Paulo. Então, como é que a gente pode mudar o nosso ponto de vista para alcançar essas pessoas? Ou pessoas que estiveram nesses locais? Então, quais são os grupos que nós deveríamos estar focando esse ano para garantir que nós tenhamos uma contribuição mais equalitária de todo o país. Então, será que nós devemos começar a procurar pesquisadores, fotógrafos de natureza, algumas instituições nessas regiões do norte do país, para que elas mesmas fizessem a divulgação e alcançassem o público? É nisso que a gente vem trabalhando nas últimas semanas. Outro desafio que nós encontramos é que cada unidade de conservação, né, quando os os participantes submetem a foto, eles precisam colocar qual é o local. Né? Essa é uma, uma das exigências do concurso nacional é ter a localização da imagem. Né? Então, como nós já colocamos as, uma lista de unidades de conservação, a localidade já está já garantida, uh, caso as câmeras não tenham GPS, né? essa informação não entra nos metadados, mas, muitas vezes, é, o público leigo... É quem está compartilhando a imagem. Então, com o que eu continuo de publico leio? pessoas normais, né? Eu não espero que vocês consigam identificar espécies de formigas. Por exemplo, é, uma das fotos que ficaram no top 10, as 10 melhores, é uma espécie de formiga. Eu bato o olho e falo, é Campomotis. Porque eu conheço essa espécie. Eu trabalho com isso, sou bióloga. Mas eu não espero que todas as pessoas tenham a noção de fotografar um passarinho e falar, olha, aquilo dali é um Amazona estiva, é um papagaio verdadeiro, porque nós temos dezenas de espécies de papagaios. Então, esse ano, nós estamos planejando, posterior à, à submissão das fotografias, fazer algumas oficinas de identificação. Então, agora, eu, eu vou contar com a colaboração de colegas... Uh, taxonomistas, em sua grande maioria, nós vamos sentar a bunda e vamos identificar as fotos. Então, a gente vai ter o pessoal da botânica, a gente vai ter pessoal de zoologia, a gente vai ter pessoas que são experientes pela vida. Tem muito observador de ave, essa é uma atividade muito comum fora do país, né, e está crescendo muito no Brasil, que é a observação de aves, e isso porque as pessoas estão criando admiração pela natureza, e essas pessoas têm um conhecimento enorme sobre a nossa ave fauna. Então, todas as pessoas que puderem colaborar serão convidadas a participar dessa editatona biológica de identificação nas fotografias. Porque é muito importante, sempre que possível, disponibilizar uma foto bem identificada. E mais do que isso, uh, discutir com outras pessoas, porque não é fácil identificar espécies, né? não é só um passarinho verde que passou voando, não é só uma formiguinha preta que apareceu na minha cozinha, é um trabalho muito difícil de ser feito e a gente espera que com uma colaboração de diversas pessoas que estão especializadas em identificação, a gente consiga fazer, se não todas a maioria das fotos terem esse tipo de informação. Porque, sinceramente, como uma pessoa de fora que precisa usar uma base de dados confiável é, é de extremo valor, sabe? É algo inestimável. você Saber que você pode usar uma base de dados, uma uma mediateca, e usar uma fotografia com identificação, sabendo que aquela identificação está correta. Ah, nós temos muitas pessoas ativas na Wikimedia Commons. Ainda bem... Porque sempre que sabe alguma coisa que talvez não seja corretamente né, identificada, tem alguém que vai lá, tem alguém que vai comentar, tem alguém que vai ajudar a corrigir e que vai começar esse debate. E sempre que é feito de uma forma saudável, é bem vindo Então, esse é um dos desafios que a gente está propondo lidar esse ano. Hum. Outras dificuldades que nós estamos tendo é que a. Alguns, algumas pessoas têm comentando que há uma unidade de conservação próximo da, da minha residência, próximo da minha localidade. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Posso ir lá fotografar e submeter a foto para vocês? Bom, nosso discurso oficial é, por favor, mantenha-se ah, saudável, evitando qualquer tipo de risco e evitando de todas as maneiras possíveis Contrair Covid. Essa é, esse é o nosso discurso. Ah, nós sabemos muito bem que tem comércio, tem, tem parques que estão reabrindo e que isso tem aumentado muito a densidade de pessoas nesses locais e que isso aumenta o risco de contaminação. Então, nós, sempre que possível, ah, sugerimos que as pessoas compartilhem imagens que elas já possuem seus bancos de dados, né? Aquela viagem que você fez para Fernando de Noronha. Há 10 anos atrás, que você nem lembrava mais, olha que oportunidade fantástica de você reviver, tem muito que compartilhar fotos com a gente. Sempre lembrando que as fotos são compartilhadas sob a licença livre, né? E que a gente pede, por favor, que evitem fotografar humanos, não é nem porque biólogos não gostam de humanos, mas é para evitar a exposição, né? O uso de imagem de outras pessoas sem autorização. Então, vamos focar, por favor. E não humanos, nesse concurso. Porque humanos nós temos muitos registros, é só você abrir as redes sociais, tá lotado, essa, essa oportunidade de compartilhar tudo que não é humano. Certo? Tá? Nós agradecemos. Então, é, é isso que eu queria falar para vocês. Nossa página está disponível, eu posso mandar para vocês novamente as redes sociais. E, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, é só falar. Obrigada. Muito obrigada, Jane. É incrível como me falaram que, fari, é, que você seria, né? Muito elogiada aqui entre os meus colegas do, do WMP. E tem duas perguntas aqui no chat que eu gostaria de repassar para você. A primeira é do João Ribeiro, né? Ele pergunta o seguinte, o concurso é nacional, internacional, ou os melhores colocados aqui é que vão para o concurso internacional? Muito bem perguntado, João. Esse concurso tem duas categorias. Primeira categoria que irá até o final de julho é a nacional. Significa o quê? Que nós temos três subcategorias, né? Que é seres vivos, um, que inclui fauna, flora, fungos, paisagens e destruição ambiental. Nós faremos a seleção de pelo menos dez fotografias entre essas todas, que serão as vencedoras da etapa nacional. Essas mesmas 10 fotografias serão enviadas como representantes do Brasil para a etapa internacional. Uma vez que ela for enviada para a etapa internacional, lá eles farão a seleção das melhores fotografias e elas serão anunciadas até novembro desse ano. Obrigada. É, acho que está respondido, se o João tiver mais alguma dúvida, fique à vontade, ou João levantar a mão ou escrever aqui no chat. E o João também perguntou o seguinte, Jane, é, você sente que há dificuldades técnicas uh, para a contribuição, será necessário também melhor material sobre questões jurídicas relacionadas às imagens? Olha, as dificuldades técnicas que nós temos recebido da, dos participantes são com relação a subirem muitas fotos simultaneamente e a página da Evo, porque eles não tiveram tempo de nomear tudo, de categorizar tudo. Nós tivemos é, recentemente um comentário de, de um participante que ele queria submeter vídeo né, para participar do concurso, que queria saber se ele poderia submeter vídeo. Mas esse nem é o problema, o problema é a dificuldade em submeter vídeos na Como. Né? Nós já tínhamos essa dificuldade anteriormente, e nós temos visto que outras pessoas compartilham essa dificuldade. É algo que a gente já vem conversando com o pessoal para verificar se pode ser melhorado, né, para facilitar bastante esse processo. E eu sou super aberta à submissão de vídeos. Eu acho que o registro de comportamento vem dessa captura de imagem, né? Então, a gente, pode ver, a gente pode ver não só uma bela paisagem, mas como a gente pode ver a movimentação dos animais, a gente pode ver uh, o desenvolvimento de flores, de árvores. Então, é, neste momento, uh, juridicamente, a gente não está aceitando o para participar do concurso, mas nós super aceitamos esse tipo de captura de imagem também. Com relação à parte jurídica, nós gostaríamos de ter mais suporte, sim, porque muitas vezes a gente tira as regras da nossa cabeça, né, para fazer o concurso. Não que, eu não estou falando assim, que a gente extrapola e cria ideias que nunca foram discutidas, muito pelo contrário. Né? A gente não tem a parte jurídica que diz se alguém quiser processar a gente no futuro, porque não ganhou o concurso, mas se plano de tal, ganhou ligado. E, e nossa, a parte jurídica, esse suporte jurídico nós não temos, mas nós. Não esperamos ter processado num um futuro muito próximo. Por favor. Obrigada, Jane. É, mais algum comentário que você gostaria de fazer aqui sobre... Ah, o João pergunta também se pode editar a imagem. Pode, pode editar a imagem. Deve. Compartilhe com a gente a melhor versão possível da sua imagem. Aliás, muitas dessas imagens elas vão para a avaliação né, da, da comunidade. Nós temos é, imagens que têm alta qualidade e podem receber esse selo. E muitas vezes, quando a gente sugere que uma imagem receba esse selo de alta qualidade, que foto fantástica, muitos comentários vêm do tipo, olha, você poderia corrigir a luz, o contraste, né? Ah, tem ali um objeto de fundo que não está colaborando com a imagem, você pode cortar esse objeto. Então, é, existe sim a possibilidade de que você edite a imagem e resubmita ela na mesma, no mesmo local, na mesma página em que ela foi originalmente adicionada. Bom, acho que está respondido, né, João? Acho que está muito bem respondido, inclusive. É, mais alguma dúvida? Pessoal? Jane, mais algum comentário? Algum recado, algum convite? Mari, eu só queria agradecer, é um prazer te conhecer. Ah, prazer é meu. <risos> Obrigada pelo convite de poder falar com vocês sobre o concurso de fotografia. Eu espero que vocês possam participar e possam admirar as imagens que estão sendo adicionadas à nossa mídiateca. E, por favor, se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Meu usuário é Jane Pereira. E nós temos as páginas nas redes sociais, que é foto.wik.br. Então, qualquer dúvida que surgir, por favor, entre em contato e nós estaremos mais do que felizes em responder e esclarecer. Entendeu? Okay? Muito obrigada, Jenny. Conte com a minha participação. <risos> eu já fiquei bastante animada para poder contribuir com alguma coisinha aqui uh, de onde eu moro, uh, Santo André. Então, tem bastante questão relacionada à Serra do Mar. A gente tem bastante parques ecológicos aqui na região. Então, quem sabe em breve uma fotinho aí do meu usuário não está dentro de todo esse escopo aí do projeto de vocês. Parabéns. E, então, eu faço a palavra agora para a professora Fernanda Zucchi, ela que é fonoaudióloga, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina. Já tivemos é, a oportunidade de bater um papo por e-mail, né, professora? E foi um prazer enorme conhecê-la um pouquinho melhor, conhecer o seu trabalho um pouquinho melhor também, é, admiro muito os fonoaudiólogos, compartilhei da minha experiência pessoal com você, e acho que não só eu, mas todos nós uh, estamos aqui ansiosos para conferir um pouco mais dessa iniciativa uh, pela promoção da saúde oral via plataforma Zoom. Seja bem-vinda novamente, por favor. Boa tarde. Obrigada, Marília. É, inicio meu agradecimento pelo convite, né, pela Marília, muito gentil, muito presente, paciente comigo, é, nessa, nessa, nessa processo do convite. É, agradeço também o IC Movimento Brasil por permitir que eu compartilhe com vocês um pouquinho da experiência. Uh, mas confesso que fiquei muito impactada com com as imagens da, da Jane, assim, putz, perdi o gás total, vi aquelas coisas lindas, maravilhosas, e aí veio falar de saúde auditiva, ficou, ficou ruim para mim agora o negócio. É, e outra coisa, pegando a fala da Jane também, né que ela, com alguns anos de casa na UIC, se intitulou como é, recente, jovem, eu, então, vou me considerar uma bebê prematura, porque eu acho que eu tenho, no máximo, dois anos e estou nem engatinhando na, na Wiki ainda, mas fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês. É, essa é uma experiência bem uh, recente para mim, e eu vou, então, compartilhar algo que vai se misturar entre a minha chegada UFSC e, e a minha inserção na, na Wikipedia, que, que confunde realmente. Eu vou só compartilhar. Assim, eu já estou há um ano e meio dando aula remota e eu sempre paro na frente do Google Meet e pergunto o que é mesmo uma janela, uma guia ou a tela inteira. Então, eu vou fazer a tela inteira aqui para ficar mais fácil. E aí não ter erro. Quem nunca, Fernanda? Porque tá <risos> tranquila. <risos> Ai, Jesus, a gente vai lidando com o negócio. Então, vamos lá. É, então, uh, o título do que eu vou conversar um pouquinho né, e apresentar para vocês então, é sobre saúde auditiva na Wikipédia, e eu vou relatar a experiência é, realizada por mim aqui no Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, sou fonoaudióloga, né, como a Marília falou, e a minha área de, de estudo, a minha grande paixão é realmente a saúde auditiva, seja do ponto de vista ambiental ou ocupacional, é, e a parte da promoção e prevenção, né? Então, que, que é o carro-chefe do que eu tenho tentado trabalhar e trazer aqui para o UFSC também. E aí, quando eu cheguei aqui na UFSC em 2018, uh, isso, eu passei no um, um concurso aqui na UFSC uh, no final de 2017, eh, eu estava grávida da minha segunda filha, e quando eu fui chamada para assumir o concurso, dois dias depois eu saí de licença maternidade. Então, eu brinco assim, que a UFSC pegou uma bomba, né, querendo incorporar o, o corpo docente aqui, salvar o corpo docente, e eu coloquei eles mais para baixo ainda, com mais carga de trabalho, né? E, e quando eu efetivamente comecei, que foi em agosto de 2018, eu fiquei pensando ah, como eu poderia dar uma cara, a minha cara, eh, contribuir para o nosso grupo da, da área de audiologia aqui. E essa cara meio que se confundiu e se confunde sempre com a doutora Thaís Morata, né, super ativa é, na parte de, de audiologia, na parte de saúde, uh, também fonoaudióloga, né, a doutora Thaís Morata, que há muitos anos está nos Estados Unidos, trabalha no Naioshi e é minha orientadora, eu digo é ainda, porque eu sinto que ela será para sempre, né, foi minha orientadora de mestrado, Uh, participativamente ativamente do meu doutorado, do pós-doc também, então, é, eu falo que se ela falar qualquer coisa para mim, eu, ela nem precisa terminar a frase, eu já estou dizendo sim, sim, e, e tô. E foi ela que me colocou no, no paraquedas e, e me fez cair no, no mundo da, da Wiki, uh, me apresentando um cenário que conhecia enquanto leiga, nunca usuária, né, mas que, que fazia as consultas aí a Wikipédia enquanto uh, necessidade de, de busca de alguma informação, curiosidade, enfim, mas desconhecia, assim, quilometricamente a proposta da Wiki é, uh, e as possibilidades, especialmente para a área da saúde, né, assim, a, a força que, que a Wikipédia tem. E com a queda de paraquedas, eu fiquei pensando como é que eu poderia aterrissar, né? E ela começou a me contextualizar, então, o que vinha acontecendo uh, e como eu poderia me encaixar, né? Então, foi, foi esse quebra-cabeça ali que eu montei na chegada da UFSC com a Wikipédia que me fez realmente enveredar por esse caminho e, e tentar uh, fortalecer essa... Uh, estratégia aqui na, na Ufsc e no curso de fonoaudiologia, né, porque a, a pandemia nos, nos forçou um pouco mais uh, a isso, né, essa questão do desenvolvimento, do aprimoramento das habilidades de comunicação científica, alfabetização digital, né, que fomos aí catapultados para isso é, há um ano e meio, uh, e essas reflexões de como é que a gente pode quebrar um pouco desse modelo tradicional, né, de de ensino-aprendizagem, de, de papel muito engessado, que talvez o professor ainda tenha, uh, e, e a necessidade de um papel mais ativo por parte do aluno, então foram uh, essas oportunidades de leitura dos, dos textos né, voltados para as TIC, que me fizeram realmente pensar, não, eu vou tentar enveredar por esse caminho, não me arrependo disso é, até agora. E uh, conseguindo, então, além dessa parte de uh, educação, digamos, né? Trazer um pouquinho, puxar um pouquinho a, a sardinha da, da Wikipédia, usar realmente como uma ferramenta eh, de uma plataforma gigantesca que possa atuar como uh, um agente facilitador, um agente de promoção e prevenção na saúde, especialmente da saúde auditiva, que é a minha área de trabalho. Então, foi a partir dessa conversa e dessa, dessa apresentação da Thais ao, ao mundo da Wikipédia que, que eu vou conversar e apresentar um pouquinho dos, dos dados do, de um projeto de extensão, tá? que eu, que eu criei aqui na UFSC. É, então, a, a fala dela para mim, na época, o convite para eu participar... Uh, enquanto usuária, né, na sequência da criação desse projeto de extensão, eh, veio em 2019, né, quando a Organização Mundial de Saúde estava lançando mais um, um dia internacional do, da audição, e que naquele ano, lá em 2019, tinha o objetivo realmente de fazer com que as pessoas checassem, conhecessem a fundo, de como estava a sua audição, como era a sua audição naquele momento, e... Eh, e a partir da, da parceria, da aproximação entre Nayoshi, a OMS e a própria uh, Wiki, se teve a ideia, então, de instituir, né, de, de criar uh, a primeira campanha uh, de força, realmente, né, com relação à audição na Wikipédia, que foi, então, a Forward Hearing Day de 2019, eh, que eu vou apresentar não só os números da campanha, para quem não conhece, também os números que a gente, enquanto grupo de extensão aqui da UFSC, pode obter dentro desta, dessa campanha. E vou apresentar também um pouquinho do, dos resultados da campanha eh, do ano internacional do som, então, graças ao sucesso estrondoso que a, a primeira proposta, né, que foi do, do dia mundial da audição, teve em 2019, é que se chegou, então, a, a ideia de se criar essa campanha voltada para o ano internacional do som, que aconteceu no ano passado, e novamente com uma campanha na Wikipédia para para ampliar o escopo, né, enquanto a de 2019 era voltada especificamente para a audição, a campanha de 2020 então tentou englobar mais, muito mais profissionais, né? Não só, digamos, audiologistas, médicos, uh, foram audiólogos de uma maneira geral, mas também aí chamar o pessoal da engenharia acústica, né? Mais da física, então, mais profissionais uh, linguistas, né? Mais profissionais que pudessem uh, agregar a essa campanha. E querendo ou não, a gente também contribuiu um pouquinho aí para essa campanha do ano internacional do som. Então, em 2019, depois dessa fala, dessa conversa com a Thais, eh, eu desenvolvi, eu criei um projeto de extensão uh, aqui no departamento de Fono, onde aluno de qualquer fase da graduação poderia se, se inscrever, né, passar pelo processo seletivo, à medida que não exige... Uh, uma capacitação técnica do ponto de vista de audiologia, uh, que restringisse a participação de alunos das últimas fases do curso. Né? É, precisaria o aluno passar pelo processo seletivo, obviamente, cumprir todas as etapas uh, de treinamento, capacitação, que, a gente, que eu vou apresentar um pouquinho, mas especialmente se dedicar ao estudo. Né? Porque como a proposta é uma proposta de edição, de contribuição com conteúdo, é, a parte prática né, da audiologia não necessariamente já precisaria ter sido vivenciada pelos alunos, então isso também foi um, um ponto extremamente positivo é, que a gente conseguiu uh, observar ao final dessa, dessa campanha, desse projeto de extensão, porque ainda se tem a, a sensação de que o aluno, né, que graduando em fonoaudiologia precisa, para experiências práticas, né, para mão na massa, realmente precisa estar tá nas fases finais do curso. Então, eu acho que é uma outra contribuição também que a gente uh, apresentou para os alunos, apresentou para os outros professores, e que esse trabalho com a Wikipédia permite uh, agregar também a, a alunos de fases iniciais. Então, participaram do processo seletivo e foram aprovados, naquela época, 10 alunos, lá no início de 2019, e a gente teve, então, algumas etapas, né, se, se constituiu de algumas maneiras aí o nosso trabalho, que foi uma etapa de capacitação, nós tivemos depois algumas oficinas remotas, o suporte durante uh, todo o projeto e toda a realização da, das duas campanhas, né, nossa participação nas duas campanhas e o acompanhamento remoto semanal que era feito então para os alunos eh, para que se tiver para que se pudesse fornecer para os alunos um feedback de como estavam as contribuições eh, tanto do ponto de vista acadêmico, né, científico ali da, das edições e das referências que eles pensaram em adicionar para determinadas é, páginas, né, determinados verbetes, quanto também uh, até para a gente poder manter a, a estimulação e fazer corretamente os, é, as inserções na, na plataforma, que obviamente como principiantes come, cometemos muitos erros né, e fomos prontamente ajudados por, por vários uh, usuários. É, então, na etapa de capacitação, nós contamos sem saber, né, as coisas às vezes estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina, então pensem, eu caindo de paraquedas no Wikipedia, foi descobrir que aqui na UFSC, é, ela é forte no departamento de, de história, né, na, na, na, pertinho, aqui, quer dizer, pertinho não, porque agora a gente não sai de casa, né, agora tá longinho, mas era super perto do departamento de fono, é, então nós descobrimos isso com o auxílio é, da doutora Thais Morata, nós acabamos descobrindo, então, o Núcleo de Estudos em Políticas da Escrita, da Memória e da Imagem, que tem um um grupo, né tem um projeto que é a Teoria da História na Wikipédia, que é coordenado pela professora Flávia Varela e pelo professor Rodrigo, e nós falamos com ele com eles sobre a possibilidade de é, é, os alunos da fonodiologia receberem uma capacitação uh, desde o ponto de vista teórico, né, entender a história da Wikipédia, entender as, as, as propostas que ela tem, até o, a, a prática em si, né, a execução das edições e das traduções, enfim. Então, nós fomos prontamente atendidos, e os dois bolsistas do, deste grupo de é, da professora Flávia promoveram essa capacitação conosco, foram dois encontros de oito horas, onde nós realmente tivemos uma imersão, por mais que curta, mas uma, uma importante apresentação à Wikipédia e com o fornecimento dos materiais, para que nós pudéssemos, então, é, iniciar uma, uma prática. Né? Então, essa foi a nossa etapa de capacitação, aqui pertinho mesmo, é, com a teoria, a teoria da história na Wikipédia. E aí, na sequência, nós tivemos algumas oficinas remotas também, com a doutora Thais Morata é, do Naioshi, e com o Alexandre Montilha, é, que também deu para a gente, né, e continua dando para a gente ainda, a etapa de suporte, então, ao Alexandre, nesse momento, eu gostaria de fazer um agradecimento mais que especial é, porque realmente eu agora, que talvez estou chegando na fase termo, né? saí do pré-termo, agora eu posso estar chegando na fase termo, sou quase uma bebê termo, para depois, espero que consiga, né, um desenvolvimento típico é, dentro da, da plataforma. Então, o Alexandre, no, no início, né, fez para a gente toda essa parte de supervisão técnica do ponto de vista de edição, é, que a gente realmente teve bastante dificuldade, porque era um universo muito novo, não só para mim, quanto para os alunos aqui da fonoaudiologia. E numa etapa mais avançada do nosso projeto, e até hoje, né com os desdobramentos aí de publicações e, e tudo mais, é o suporte para análise dos dados, né a utilização das ferramentas estatísticas, então, realmente o Alexandre é um, um parceiro super presente, e assim como a doutora Thais, que eu tenho muita gratidão pela participação é, nesse projeto que é o grupo de estudos em audiologia aqui da UFSC. Tá? E aí, a, a minha responsabilidade, então, era fazer esse acompanhamento remoto semanal para os alunos, é, onde nós tínhamos a possibilidade de discutir entre os alunos, né, entre o grupo dos 10 participantes, é, os materiais que eles haviam nas páginas de teste, né, uh, estruturado, para que a gente pudesse fazer uma publicação da melhor qualidade possível, e em temas escolhidos por eles, tá, então eu vou apresentar um pouquinho para vocês como é que a gente realizava essa, essas etapas, então, inicialmente, né, a parte da coleta de dados, onde a gente selecionava os verbetes, a ideia inicial minha, a proposta para os alunos, eram que for, é, verbetes mais voltados à área de saúde auditiva, né, tanto ambiental quanto ocupacional, que é realmente até o título do, do projeto, né, uh, mas eu comecei a observar que os alunos se interessavam por um, temáticas que não envolviam só a uh, esse, esse nicho da audiologia, uh, e sim por um, verbetes da audiologia de uma maneira geral ou até que envolvessem a fonoaudiologia de uma maneira geral, é, então, jamais ia tolher né essa, essa vontade do aluno em, em trabalhar determinados verbetes, mesmo que saísse um pouquinho daquele escopo inicial que eu tinha pensado. né Então, a seleção dos verbetes acontecia pelos próprios alunos, né desde uma busca aleatória de temas em que eles... Uh, estavam estudando nas aulas teóricas aqui do curso, ou verificando ainda na época, né, nas aulas práticas que nós tínhamos, ou até na busca por categorias, então, na categoria audiologia, o que que encontravam, e aí dentro desses verbetes, o que, os que de repente mais precisariam de, um, de uma melhoria de edição, alguma coisa nesse sentido. Feita essa seleção, então, é, que cada aluno elencava alguns determinados verbetes, né, eles passavam então para um, a etapa 2, que seria a própria é, edição, onde nós começamos com coisas pequenas, pequenas edições, para nós irmos ganhando confiança no, no processo, é, depois a etapa da tradução, que acabou sendo uma etapa é, bem importante, à medida que é, muitos conteúdos ainda não estão disponíveis, né, em língua portuguesa, a, Wikipédia Lusófona, a em comparação ainda com, a, com o que a gente tem de material especificamente de audiologia, né? É, no restante do mundo ainda é, é muito discrepante, então a gente também teve uma, uma oportunidade de, por meio das traduções de determinados verbetes, agregar né? promover essa questão da saúde auditiva, e a elaboração que né, de novos verbetes, que, que foi realmente de uma maneira mais restrita, algo mais enxuto, com uh, uma aluna de ITCC, então, ficando responsável por essa parte. É, e, e aí, à medida que nós tínhamos essa segurança na publicação, né, que passava por esse, esse acompanhamento semanal, então, a divulgação, a, a publicação em si, dos materiais nas páginas correspondentes, né. Finalizada, então, essa etapa, nós fizemos toda a parte de tabulação dos dados e depois da análise, né, da maior parte nós utilizamos os próprios testes estatísticos que a, que a WIC disponibiliza, e é isso que nós temos basicamente usado também nas nossas publicações e nas nossas análises. E eu, então, apresento para vocês um pouquinho eh, dos resultados do grupo, né, do meu grupo de, de extensão, e daí que se confunde um pouco com os resultados uh, das campanhas internacionais, né? Então, a nossa primeira experiência, digamos, nosso piloto, aconteceu entre agosto e dezembro de 2019, onde nós estávamos, na época, em oito editores, é, e, e, assim, para vocês, é, experientes né, na, na Wikipedia, uh, podem olhar esses números e parecer, puxa vida, mas, ah, dois artigos criados, 41 editados, é, visualização de artigo, palavras adicionadas para gente, assim, totalmente é, novato na plataforma a gente bater o olho e verificar que alguns meses depois o, o trabalho que a gente realizou, né, as contribuições que nós fizemos promoveram esses números, né, geraram esses números, foi assim extremamente animador é, e, que, e que deu o, o impulso que nós precisávamos para que os alunos permanecessem e que as coisas se fortalecessem enquanto... Uh, grupo né e nos deu força então para continuar nas campanhas seguintes então para a gente observar é, a magnitude de, de possibilidades né a força que nós temos enquanto não só a educação mas enquanto promoção e prevenção da saúde por meio da Wikipédia é o que tem é, feito meu coração continuar batendo pela continuidade do projeto. Na sequência, então, eu trago para vocês um pouquinho aqui da, dos nossos resultados, aí já de um período um pouco maior, né? A gente teve ali a transição é, no mês, no ano de 2019 e até janeiro desse ano, então, tivemos um editor a mais, né? Um, mas os números, então, foram realmente bem importantes, né, né, as nossas contribuições em 54 artigos editados, na parte de, digamos, audiologia, fonodiologia, de uma maneira geral, é, né, o número de visualizações, esses artigos que a gente pôde contribuir também, então, são são dados aí que deixam a gente, deixaram a gente bem felizes um, e esperançosos de que a gente pode extrapolar ainda mais, né, por enquanto a gente faz parte de um único projeto de extensão e depois até compartilho com vocês um pouquinho e se até puder ouvir também uh, as dificuldades que eu senti no início, né, com relação a desmistificar um pouquinho da Wikipédia enquanto um, uma plataforma realmente científica, né, então, ah, tô estou tô desenvolvendo um projeto de extensão, e aí falava sobre o projeto de extensão, então a gente ainda percebe alguns olhares de colegas, de próprios alunos, tá, mas isso vai render o que? Isso, né, que tipo de... Ainda mais a gente da, da área acadêmica, que fica tão preocupado sempre com as, com as métricas né, fixas de, de quales e tudo mais, então, é, eu, eu sinto que é um campo ainda que a gente tem, enquanto audiologia, bastante o que desbravar. Então, esses números realmente me deixam felizes com relação a isso. E aí, quando a gente pensa, então, na campanha, né, nos números da campanha internacional, que foram aí dois meses, né, numa maratona de edição uh, com relação ao, ao World Hearing Day 2019, né? então quase 3 milhões de visualizações realmente é algo que, que é, mostra como conteúdos voltados à audição e à saúde auditiva podem sim chegar a, a qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? é, sendo eles, obviamente, conteúdos de qualidade, que é o que a gente realmente tem que brigar muito por isso, né? para que se entenda essa, essa importância, esse caminho, somente nessa, nessa vertente da qualidade da informação. E a campanha de 2020, então, que já englobou um pouquinho, uh, um pouquinho, um pocão, além né, da audiologia, é, envolveu outros um, editores de outras áreas, né, que a gente tem, então, aí números também muito importantes, desde a criação de artigos específicos, até o número de artigos editados, quantidade de palavras que foram adicionadas, e, e querendo ou não, que acaba chamando para os alunos muita atenção sempre, e para os colegas, é o, a, o número de visualizações de cada, de cada contribuição, né, então, 131 milhões é, de visualizações acontecidas aí num período de um ano, que daí sim essa campanha foi mais extensa, e, e ela, é, reflete isso nos números, né? E aí a gente parou para se debruçar, então, sobre os resultados que nós havíamos uh, tido, como é que foi a contribuição do nosso grupo, né, de extensão aqui da UFSC para a campanha do World Hearing Day 2019 e também para o ano internacional do som de 2020, né? Então, se vocês... Podem, vocês observando, a gente contribuiu com páginas das mais distintas, que foram realmente, então, o interesse dos alunos, né, desde páginas, é, equipamento de proteção individual, porque, página específica do decibel, teste da orelhinha, a parte de ruído, né, a, a parte do zumbido aqui do acúfeno, que é uma das páginas mais visitadas porque hoje em dia o zumbido acaba sendo uma uma das Sensações as percepções auditivas que mais acomete as pessoas agora na pandemia também inúmeros artigos mostram um, o, a, a percepção né a, a ampliação da percepção do zumbido nas pessoas muito tempo utilizando os, os fones de ouvido para o trabalho remoto e é, o estresse, que é uma fonte inesgotável de, de zumbido, até aumento do uso de medicamento, alimentação desregulada nessa época da pandemia também, enfim, inúmeras são as causas que podem levar à ocorrência do zumbido, e ela acaba sendo uma das páginas sempre muito visitadas eh, pelas pessoas de uma maneira geral. Então, foram distintas páginas aí que nós podemos colaborar, é, mas as, as, os resultados realmente que mais chamaram a atenção e que, e que mais mostraram como um grupo que começou, né, um projeto de extensão que começou pequenininho, sem muita pretensão, acabou contribuindo nessas campanhas internacionais. Né? Então, eu, eu trouxe para vocês aqui essa tabela que a gente está no, no artigo que está visando aí a publicação. É, se a gente pensar, então, na campanha mundial, né, na campanha global e todos uh, os sites que foram uh, contemplados, né, por exemplo, o número de artigos criados foram sete, na Wikipédia Lusófona a gente teve seis, né, desses sete, então, seis foram criados aqui uh, na Wikipédia Lusófona e quatro foram, então, criados pelo nosso projeto de extensão, né, é... O, o número então de palavras adicionadas, né, de um montante aí de 74 mil palavras adicionadas, nós contribuímos, né, nós termos contribuído na época com é, mais de 30 mil também mostrou que o grupo caminhou bem, né, a força que nós conseguimos dar para a proposta, isso é, no, na campanha de 2019, e aí também quando a gente vai para a campanha de 2020, né, a gente observa de novo. A, a situação da campanha global, né? até aquela época de julho do ano passado, né? haviam sido criados é, 58 artigos, né? novos artigos. É, na Wikipédia Lusófona são, foram quatro artigos e que foram todos criados pelo nosso grupo de extensão, então também é um número que, que mostra o engajamento e os resultados positivos que nós obtivemos aqui com os nossos alunos. E por mais que o nosso número de, de visualizações, obviamente, né, não, não se compare à campanha mundial, mas saber que dentro, né, se a gente for afunilando, a nossa contribuição eh, foi bastante impactante em, em, um, único, em um único site, né, na, na Wikipédia Lusófona, também no de, nos deixou muito esperançosos de, de manter essa proposta, então, de utilizar a Wikipédia como uma ferramenta de promoção e prevenção à saúde auditiva. É, a gente também comparou, né? Claro que são métricas aí que tem que ser olhadas com todo cuidado, mas assim, se a gente observar é, o número de visualizações também dos, de alguns verbetes, né, que nós escolhemos aqui para edição uh, de como a gente indiretamente contribuiu para o aumento do número de visualizações também, né, em páginas em verbetes importantes que são muito visitados também, protetor auricular a perda auditiva induzida por ruído, também tem uma, uma importância muito grande, né, a prevenção desse tipo de problema, é importantíssima. e a página também, né, o verbete aqui de, de zumbido, é, por mais que a página, isso é uma coisa, ainda sabe, um incômodo que me dá, é, enquanto audiologista, é... O título da página né é o acúfeno, por mais que seja aí do ponto de vista do CID, que tem a nomenclatura médica, mas é, continuo achando que não é o melhor título de página à medida que poucas pessoas realmente conhecem essa nomenclatura, por mais que direcione, né quando a pessoa busca por zumbido, direciona para a página, e todo o conteúdo é voltado para zumbido, mas isso ainda é uma, uma coisa que eu tenho que trabalhar aqui um aspecto que eu tenho que trabalhar em terapia para me desvincular dessa, desse nome que me traz um certo desconforto, mas também é uma página que a gente pode observar as contribuições era uma página que na Wikipédia Lusófona estava muito restrita muito muito precária realmente, né e a gente conseguiu então fazer uma contribuição bem significativa para a página aqui da, da Wikipédia é, no Brasil é... Então, assim, eu, talvez eu falei muito acelerado, não sei, né, não tô vendo ninguém, só tô vendo agora essa lâmpada aqui, mas eu gostaria mesmo de ter compartilhado com vocês um pouquinho do que eu consegui vivenciar com os alunos, né, e da força que, que essa, esse grupo de pesquisa e a participação com a, com a Wiki me deu e com colaboradores tão gentis, né, como a doutora Thais, o Alexandre, é, modificaram, então, o nosso cenário aqui no Departamento de Fonoaudiologia, especificamente nesse projeto de extensão que foi coordenado por mim, com relação à disseminação de informações, então, com base científica, né, é, que a gente está vivenciando tanto aí nos contextos digitais ultimamente, como uma possibilidade efetiva, hum, pertinente, fidedigna, né, de, de mudança significativa, nos processos de compreensão de saúde, na promoção de saúde, né? Então poder utilizar essa plataforma, além dessa questão da da promoção, prevenção da saúde, também para mexer um pouco com as estruturas aí do processo de ensino-aprendizagem é, por meio das metodologias ativas de ensino me deixou extremamente feliz e e esperançosa de que a gente realmente possa continuar contribuindo para esse processo, tá bem? Então, era basicamente isso, deixa eu parar, voltar aqui e parar o compartilhamento. Desculpa se eu falei demais ou de menos. Imagina, falou o um ideal e falou muito bem. Professora, compartilho dos comentários aqui no chat que você é uma, um nata, <risos> Então, é, me surpreende você falar, ah, eu sou iniciante, eu sou uma editora recém-chegada né, a este universo e ver o tanto que você tem a contribuir e eu abro aqui um espaço né, para que você volte né, conforme as suas pesquisas forem avançando, para que você volte aqui nas nossas oficinas Wikimedia e educação para compartilhar os seus novos achados. É, queria saber se alguém tem uma, alguma pergunta. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu queria falar, falar que eu tomei muita reversão, fiz muita caca, excluí página, fiz uma cacaiada no começo que, né, assim, mas depois, graças a Deus, a gente conta com a generosidade. Uhum. Isso, trollagem, então. É, conto com a generosidade, contei com a generosidade, ainda conto é, né, de, de usuários aí, de, de parceiros que me salvaram de, de enrascadas de que um recém-nascido prematuro passou aí na, na wiki. ai mas então você aprendeu da maneira raiz, né? Como a gente brinca é, no interior de São Paulo, né? Como é que o avô ensina a criança a nadar no interior? de são Paulo, joga no lago, joga na represa, que faz a criança nadar, e né? esse vê e... se o vai rolar, né? É... Sabe o que eu queria te perguntar, professora? Eu peço aqui a licença aos meus colegas, se tiverem perguntas, por favor. É... Também postem aqui no chat, eu levantei a mão para que eu possa abrir o áudio. É... Uma coisa que eu utilizo muito, é, eu faço sessões semanais de fono, né? Como eu já compartilhei com vocês, estou compartilhando aqui aos, aos outros participantes do evento, e eu utilizo muito o alfabético fonético. E onde que eu recorro? A Wikipédia, no caso, né? Então, é, eu até separei a anotação, eles me ajudam muito a entender alguns sons que eu preciso praticar nas minhas sessões de fono. Então, é, se eu imposto mais aqui, mais aqui, mais aqui, e tudo mais. E eu, eu tenho duas perguntas. É, o que eu ouço, às vezes, em conversa com membros da da comunidade da saúde, especificamente da comunidade médica, que hoje nós temos o doutor Google e, consequentemente, a doutora Wikipedia. Então, é, eu queria saber se você tem algum relato, né, de alguma pesquisa com pacientes em que você percebeu também essa essa utilização é, da Wikipédia de maneira instrumental, uh, no caso aí, na área de fonoaudiologia também. E a minha segunda pergunta é que, pelo que eu entendi, este este seu projeto de pesquisa focou bastante na, na melhoria de verbetes, ou seja, na questão texto. Mas, é, do meu entendimento leigo, a, a fonoaudiologia, ela trabalha com diferentes recursos, né? Ela é como se fosse uma terapia holística, digamos assim, é, com recursos visuais, é, com recursos sonoros, e queria saber quais que são os próximos passos, assim, de alguma maneira você pretende expandir essas melhorias de conteúdo para formatos de mídia, no caso aí nas plataformas WIC, até pensei, por exemplo, né, a reprodução de um som é, ou é, de algum carabalíngua famoso, como é, os que eu coloquei, mostrei para vocês aqui, que eu tenho que praticar, então são essas duas questões as minhas. Ai, minha nossa, foram importantes. <risos> então, Marília, assim, ó, realmente o, o Dr Bungo e a doutora Wiki têm sido uh, vilões e mocinhos, eu acho, né? Eu acho que eles executam aí um papel meio de agente duplo. É, e é justamente o agente único que nós gostaríamos, né? E que foi a proposta é, desse projeto de extensão, que era realmente melhorar conteúdos para que as informações lidas, as informações uh, de acesso à, à comunidade, de uma maneira geral, fossem informações de qualidade, e é isso que, que a gente acabou focando no, numa parte da fonoaudiologia, e ainda numa parte menor ainda, né, da audiologia, que é essa parte da saúde auditiva, uh, mas que tem uma inserção muito importante nos dias de hoje, pelo ruído que a gente vive, né, pelas uh, pela utilização de fones e, e cada vez mais uh, precocemente os sintomas e os problemas auditivos estarem sendo observados, né, antes ficava restrita a uma população de trabalhadores que estava numa empresa e trabalhava com determinado nível de pressão sonora acima do permitido pela lei, Hoje em dia a gente vê crianças com perda auditiva induzida por ruído, né, por uso exagerado do fone de ouvido, num volume é, extremamente forte. Né, então, são uh, movimentos que a fonoaudiologia, a audiologia está tentando um, instituir é, de conscientização realmente. Né, então, à medida que eu tenho conhecimento, eu posso... Ela, esse conhecimento pode, de alguma maneira, gerar uma mudança de comportamento. E eu só tenho essa mudança de comportamento se eu tenho acesso a informações de conteúdo, de qualidade, é, para que a gente não caia em erros, em problemas importantes, de interpretação, de né, de automedicação e de, enfim, coisas do tipo. Uh, eu, eu, eu não sei se a gente acabou tendo uma percepção contrária, assim, né? Eu não tive nenhuma utilização formal, por exemplo, nos estágios aqui de fonoaudiologia, quando a gente atende os pacientes, né, com queixa auditiva, é, eu acabei meio que fazendo o um papel contrário, né? Então, porque você, você já pesquisou tal coisa na, na Wikipédia, né? Então, meio que instigando também para aquele para aquele paciente, especialmente os que tinham é, sintoma de zumbido, para procurarem a página, né, para, para terem acesso a informações realmente um, de qualidade. E aí que eu senti que a gente ainda tem que caminhar, eu falo a gente, eu fonoaudióloga, eu professora, e talvez até um pouco eu, wikipedista, mas é, ainda de uma certa, hum, procurar na wikipédia, é, zumbido... Uh, mas lá a gente não procura só coisa de filme quando eu quero saber o ator que fez o filme e tal né então eu, eu senti que eu pude aproveitar além do escopo do projeto de extensão e realmente trabalhar meio que na, na, na educação também na, na divulgação ali do da própria plataforma é, com relação a, ao enfoque que eu dei Marília porque realmente eu a minha área muito como tu falou, a fonoaudiologia é uma área muito ampla, né então, essa parte não é do meu domínio, essa parte de, de fala, de, de, de voz, então, ela realmente não é do meu domínio. Eu acho que existem algumas possibilidades, sim, além do que for, trabalhar a escrita dos conteúdos, né? a melhoria dos conteúdos escritos, mas eu ainda acho que a gente está muito, muito principiante, a gente tem muita coisa para melhorar uh, ainda na edição dos verbetes, na, na qualidade dos verbetes voltados à audição, então eu ainda acho que dá pano para manga esse, esse trabalho ampliado. Muito obrigada, professora, pelas respostas muito completas e muito pertinentes. E, com certeza, né, você falou que é, há muito que ser feito, uh, de fato, né, é, a, a Wiki como um todo, né, ela é uma plataforma que serve como uma enciclopédia virtual, que é, de fato, a Wikipédia, mas, por exemplo, é, isso não inviabiliza compartilhamento, como eu falei, de trabalhos em formato de áudio, em formato de vídeo, ou até mesmo cartilhas informativas em formato aberto, né, conteúdo livre de saúde aí, uh, disponível no Wikimedia Commons, né, então, é, no meu caso, é, eu, por já ter nascido com uma relativa perda auditiva e ter suscetivas é, suscetível às infecções de ouvido, eu eu acho que eu nunca tive a experiência de silêncio na minha vida, mas muito se falava, por exemplo, trazendo agora para a educação, né, na escola, muito se falava da importância de tomar cuidado com o uso excessivo do é, do fone de ouvido, da água no ouvido após as aulas de natação, a higiene, né, da, da orelha e tudo mais. E... A acústica desfavorável, né, Marília, que se tem ainda nos ambientes de estudo, né, nas bibliotecas, nas salas de aula, então assim, que interfere muito no processo de aprendizado do aluno, especialmente na fase aí de alfabetização, né, ruído competitivo, né, eu preciso ter o foco no professor, o foco no conteúdo e qualquer ruído competitivo atrapalha o processo de aprendizagem, né. Então, tem muita coisa aí, realmente, que, que o ruído e a saúde auditiva meio que caminham uh, bem próximos, né? E que, às vezes, a gente nem se atenta, porque, como tu falou, talvez está tão acostumado, ah, mas como assim? Eu entrei numa biblioteca e ela está silenciosa, porque hoje em dia parece que ela... Quer dizer, hoje em dia não, né? <risos> Antigamente, elas meio que já estavam se tornando ruidosas, né? Então, são... Ah, mas como assim ir no cinema e não, não sair de lá né, meio desconfortável, assim, pelo pelo volume forte do, do filme, não, o contrário disso, né, a gente tem que lutar pelo contrário disso, que é som mais fraco, que é qualidade do som, qualidade da acústica, né, porque volume não é só satisfação, né, claro, para algumas situações sim, mas é, volume é prejuízo também, intensidade também é prejuízo, então a gente tem que... É caminhar bastante aí por por várias uh, áreas exato e assim como é, a sociedade na minha perspectiva de aluna pesquisadora e professora também uh, avançou bastante por exemplo na questão de alimentação né fazendo um trabalho de, de turma em turma né falando de cadeia alimentar a, a importância da alimentação saudável Imagino que a produção de conteúdo livre, disponível em plataformas Wiki, aí no caso, né, falando da Wikimedia, do Wikimedia Commons, é, seja um caminho muito interessante, eventualmente, para a gente cuidar também da saúde auditiva, aí desde, é, desde jovens, né, desmistificando algumas questões mistificando também é, a surdez, né, preconceitos envolvidos é, na questão da surdez, na questão da dificuldade que vem como consequência da surdez na fala. Então, acho, concordo com você, é, acho que o, as ferramentas é, de informação e comunicação de maneira geral é, são, são uma fonte inesgotável é, de saúde, né, de promoção da saúde, sobretudo aí no âmbito escolar, falando mesmo de Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, onde os estudantes já estão, né, habituados, aliás, cada vez mais habituados ao uso de smartphones computadores, então, imagino que a dificuldade de acesso não vai ser um desafio tão grande, é mais é, mostrar né, onde buscar essa informação de qualidade, é, de caráter educativo, mas também né, com essa preocupação do ponto de vista da saúde pública, onde que encontrar isso na internet. Então... Exato, perfeito. Praticamente uma fonodióloga já, Marília. Ah, nossa. Não, não, não, não. Eu deixo, eu deixo esse bastão para você, professora, que a responsabilidade é muito grande. E assim, Marília, só para contextualizar, né, casa de Ferreira é sempre espeto de pau, né? Eu só uso esse fone aqui porque é onde o microfone está perto, porque eu não ouço na orelha direita. Então, né, eu só uso ele aqui de enfeitinho para o microfone não ficar caído mas para ver como a gente tem realmente é, é, uh, experiências para compartilhar né, com as pessoas, sejam as pessoas aqui uh, que a gente está nesse momento agora, ou os leitores né, que, que recorrem à Wikipedia, a gente tem muita experiência para compartilhar e muita coisa para aprender. Então, é muito bacana participar dessa, dessa equipe. Ah, estamos, como eu falei, estamos com as portas abertas, para você trazer uh, novas perspectivas, trazer novos achados científicos também, conte conosco. Ou para ajudá-la em algum processo de edição, como eu falei, né, deixa meu e-mail também à sua disposição, caso você precise de algum encaminhamento nesse sentido. Estamos aqui com esse intuito mesmo de aj ajudarmos uns aos outros, acho que isso é fazer valer a característica colaborativa da UINC, de fato, na prática, né? E abro aqui para mais perguntas, para a professora Fernanda, pessoal. Não sei se alguém está escrevendo, mas enquanto isso, professora, eu gostaria de uh, dar algum recado final, se pronunciar sobre alguma questão específica, antes de encerrarmos. Eu gostaria só de agradecer mesmo, e uh, não sei como o meu nome me surpreendeu, né? O meu nome aqui ser, ser vinculado, ser, ser possível de ser uh, compartilhado com vocês, então fico muito feliz, realmente. Como Não sei como o trabalho chegou até vocês, mas agradeço. É, e o meu agradecimento ao Alexandre aqui, que já está, né? Já que eu estou vendo ele aqui, então realmente é um parceiro de todas as horas e é muito bom contar com ele. O, Ale, o João Alexandre também, que que agora estamos iniciando uma, uma parceria é, de um outro projeto, então eu vou conhecendo um pouquinho mais as pessoas mesmo que virtualmente, mas muito feliz é, em, em fazer parte aí dessa equipe. Obrigada, Valéria. Ah, então respondendo também a, a, a sua dúvida, professora, o seu nome chegou justamente pelo João, né? Então ele disse, olha conheço o trabalho dela, vale a pena. É um nome em potencial aí para as oficinas Wikimedia de Educação. E, de fato, o que eu falei para a Jane vale para você também, né? Não conheci a Jane ainda pessoalmente, entre aspas, mas a fala dela foi tão boa quanto eu imaginei que seria, pelo que as pessoas me falaram. E isso vale para você também, o seu trabalho é tão maravilhoso quanto eu imaginei que, de fato, seria de acordo com é, as percepções aí que eu compartilhei com outras pessoas. Então, fica aqui o meu agradecimento à Janine, novamente, à Fernanda, e a todos que participaram. A nossa próxima oficina vai ocorrer em julho, no dia 21, no mesmo horário, no Google Meet. Fiquem de olho na nossa página na Universidade. Nós disponibilizamos todas as informações por lá, e claro, professora, você está mais do que convidada a se juntar a nós aqui uh, no nosso próximo encontro, tá bom? Então, um abraço a todos, um abraço a todas, fiquem bem, com saúde, e até a próxima.